Com o fechamento semanal do Bitcoin, as coisas começaram bem complicadas para essa semana e o Bitcoin está aqui agora, pessoal, literalmente em busca de um milagre. A gente vai dar uma olhada então aqui no gráfico semanal, vamos olhar aqui também o gráfico diário, intradiário, Bitcoin que perdeu um suporte importante aqui na região dos 31 mil dólares e também vamos olhar aqui o gráfico da SP500 e também do índice do dólar que está mostrando para mim um cenário bem bearish para o Bitcoin. Então, bora lá pro vídeo de hoje. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar mais um vídeo aqui, mais uma semana. Antes de mais, mais nada, aí, não se esqueça de apoiar, que o canal leva um segundo, tá? Deixa seu like aí, se você né, gosta aqui dos meus conteúdos. E se você não está inscrito aqui agora, eu te convido a se inscrever aí para acompanhar aqui as análises do Bitcoin, beleza? E também tem um link aqui do canal e grupo do Telegram, vou deixar o link aqui abaixo na descrição e no comentário fixado aqui desse vídeo, beleza? Então pessoal, eu comentei para vocês no último vídeo que seria importante o Bitcoin ter um suporte aqui da, dessa média aqui de 50 semanas, né? o que não aconteceu, né? a gente ficou aqui fechou a semana abaixo dessa média aqui de 50 semanas, né? pelo menos se tivesse aqui fechado acima, Disso aqui, a gente poderia ter uma esperança do Bitcoin, né? Buscar aqui níveis, né? Pelo menos uma repique aqui para a região de 50% Fibonacci. Enfim, eu comentei para vocês. Então, aqui ó, a gente pode ver que 2018 ó, quando a gente estava iniciando o bear market Não quer dizer que a gente começou aqui um bear Market nesse momento, pessoal, mas está com cara aqui, tá ficando feia coisa para o Bitcoin nesse momento. Tá, é realmente que o que eu tô vendo é a SP500 do Index dólar mostra para mim um cenário bem ah, complicado para o Bitcoin nesse momento. Vou comentar um pouco mais diante que no vídeo então 2018 aqui em abril ó Bitcoin teve suporte nessa nessa média aqui de 50 semanas a gente teve aqui um, um bounce do preço aqui um repique de 50% né e lá em 2014 em abril também 2014 a gente pode ver aqui o Bitcoin teve aqui um suporte dessa média de 50 semanas né e a gente teve aqui um, um, um repique aqui um bounce de 60% tá então aqui eu tava esperando esse suporte né tem um suporte nessa média, o que não aconteceu. E agora essa média que era um suporte, né, seria um suporte Bitcoin, pode virar aqui agora uma resistência é, para o preço, tá, pessoal. Então, a coisa aqui está bem complicada para o Bitcoin. Né? E eu acredito que o, o principal motivo de a gente ter esse aqui cenário aqui nesse momento, pessoal, é realmente os mercados aqui, né, SP500, enfim. A gente já subiu muito com a SP500. E também o índice do dólar está mostrando aqui um padrão de reversão de tendência que eu vou comentar daqui a pouquinho. tá Então, pessoal, esse foi aqui o pior fechamento do Bitcoin, né? de média aqui do Bitcoin desde aqui de janeiro desse ano, esse ano foi o pior fechamento que a gente teve, então aqui a gente pode ver que aqui, lá, aqui, lá em janeiro a gente não fechou a semana abaixo aqui dos 32 mil dólares, né? então a gente fechou a semana aqui, ó, esse fechamento foi na região dos 32.300, e agora aqui a gente fechou né? praticamente aqui, sete meses depois, a gente fechou aqui agora abaixo dos 31, 32 mil dólares, né? a gente fechou aqui nos 31.784 no gráfico aqui do índice do Bitcoin, né? Então, pessoal, isso aqui foi péssimo aqui agora, esse fechamento, né? porque até inclusive aqui, se a gente olhar o gráfico, ó, a gente pode ver que a gente foi a primeira semana que a gente fechou aqui abaixo dos 34 mil dólares. Né? Então, nenhuma semana anterior, aqui nas últimas oito semanas, ó, a gente não fechou nenhuma semana abaixo dos 34 mil dólares. Né? Então, a gente pode ver que agora, essa semana aqui, a gente teve esse fechamento aqui abaixo dos 34 tá então a, o, graficamente que a coisa tá mostrando para gente que o Bitcoin pode buscar níveis aqui mais abaixo que abaixo é dos uh, 30 mil dólares abaixo dos 28 mil dólares é que eu é um cenário posi, né, possível aqui para o Bitcoin tá bom vamos olhar aqui então o gráfico uh, intradiário diário intradia para o Bitcoin né a gente perdeu um suporte importante aqui nos 31 mil dólares ó pessoal Esse suporte eu comentei para vocês no último vídeo né então o suporte muito forte, a gente tinha um volume aqui legal de, de baleias, inclusive eu achei esse tweet aqui inclusive no Twitter, mostrando que né, o whale prof, uh, uh, perfil de volume de baleias aqui, mostrando que as baleias estão aqui negociando muito nessa região aqui dos 31 mil dólares, né? então um suporte muito bom, que a gente acabou de perder aqui nesse momento, tá? então aqui agora o próximo suporte a gente teria, né, seria a região dos 30 mil dólares, aqui, uh, 30 mil uh, 30 mil 100 mais ou menos, e depois pessoal, o último aqui seria a região lá dos 28.600 tá, mas me parece pessoal que o Bitcoin vai buscar aqui um fundo é mais abaixo tá, isso que eu estou começando a acreditar mais aqui agora né uh, posso estar até um pouquinho um pouquinho atrasado aqui nesse momento, falando para vocês tá, mas eu realmente eu, eu tinha esperança que o Bitcoin apesar de ter essa a gente ter aqui essa essa resistência para cima aqui agora né eu assim para mim é muito estranho de ver esse esse bull market acabar né acabar agora então eu tô acreditando que tô mais né, a, a mais bullish com Bitcoin só que aqui os mercados, né, SP500 e o índice do dólar tá mostrando para mim que a gente poderia ter um cenário bem bearish pro Bitcoin, tá, pessoal? Então, vamos começar a olhar para baixo aqui agora, tá, essa é a questão vamos começar a olhar para baixo porque para cima aqui a gente sabe que tem bastante resistência, a gente sabe que quais são os níveis importantes que a gente tem que romper, né para mim aqui, ó, se a gente conseguir, né conseguisse aqui ficar acima dessas LTBs aqui, ó, acima da região dos dólares mais ou menos ó, pessoal, esses topo, esses, essa região aqui, a gente poderia começar a ter é esperança se se aqui vier um milagre nesse momento de cons conseguir conseguir né, um, é, tá muita compra para o Bitcoin né vim esse milagre aqui com jogar o preço para cima a gente pode até começar a conversar mas antes disso aqui pessoal é, é olhar para baixo mesmo tá porque a situação tá complicada aqui é, para o Bitcoin tá então Pessoal vamos olhar aqui agora o que tá acontecendo ó. então a gente perdendo essa região aqui dos, dos 31 mil vamos olhar para baixo para onde a gente poderia aqui agora com o Bitcoin tá eu tenho esse gráfico aqui também quero mostrar para vocês vai ser esse, esse gráfico aqui desse canalzinho aqui de canalzinho de, de baixo que eu já mostrei para vocês aqui no gráfico diário né então aqui a gente pode ver né os suportes né fechamentos do diário que estão é, fundos descendentes aqui né e topos descendentes também fazendo esse canalzinho aqui no gráfico diário né então a gente está aqui, inclusive, nessa cunha aqui ainda. A gente está tendo aqui, ó, perdendo aqui agora, nesse momento, se mudar o gráfico de 4 horas, ó, a gente pode ver que essa cunhazinha que tem aqui do, do Bitcoin, a gente está começando a perder aqui, a, a né, perder esse suporte da cunha. tá Então, isso aqui está é, bem ruim mesmo para o Bitcoin, tá, pessoal. Então, o que, que a gente poderia buscar aqui agora? A região dos 30 mil dólares, seria, obviamente, o próximo, mais, o próximo suporte que a gente teria. né? A região aqui dos... 30.100, mil 30 30 dólares mais ou menos, né? E o último suporte seria a região que dos 28.800, uh, 28 600 dólares, tá, pessoal? Até, inclusive, vale a pena lembrar que vocês, ó, puxando aqui essas curvas de crescimento logaritmo do Bitcoin, ó, a gente pode ver que o Bitcoin teve um suporte muito bom nessa curva aqui, né? Nessa, nessa curva aqui do de crescimento logaritmo, que é a região que, se não me engano, essa curva aqui... Uh, é a região aqui dos 382 aqui, tá? Do, do Bitcoin, então a gente teve um suporte legal aqui nessa região Não, desculpa, é 23, deixa eu dar uma olhadinha só para confirmar aqui, esse aqui é o um nível esse aqui é o um nível uh, é o 23,6 23 é né? só pintar de amarelo aqui para garantir ó. esse é o nível que o Bitcoin teve um suporte aqui uh, bom, né? nessa quedinha que a gente fez aqui, tá? Então aqui a gente poderia que agora, né, pessoal, tem um suporte bom na região dos 30 mil dólares, né? Vamos ver se essa, essas curvas aqui vão dar um uma, um suporte chegar para o preço, mas pessoal eu estou começando a olhar mais para baixo que agora por causa dos pequenos e da do índice do dólar que a coisa não está bonita aqui não tá, é, enfim, então é o seguinte pessoal, graficamente eu estou aqui bem bearish com o bitcoin, tá, eu tô começando a olhar para baixo aqui agora nesse momento, tá, mas lembrando vocês que as baleias estão acumulando o bitcoin, tá, isso aqui é muito importante ficar vocês ficarem cientes antes de sair vendendo o bitcoin que que nem a... né, de sair vendendo tudo tenho ciência que as baleias estão vendendo Bitcoin, né? Aqui a gente pode ver o volume alto de, nessa região aqui. E também tem esse artigo aqui da Cointelegráfico, que é bem que eu mostrei na semana passada. Eu fiz um vídeo sobre isso na semana passada, mostrando que as baleias estão aqui, compraram mais de 100 mil Bitcoins, né? De investidores que com medo venderam né? Bitcoin quando o preço caiu. Então as baleias estão acumulando, né? Inclusive, mostrando o gráfico, o mesmo gráfico que eu mostrei aqui. Na, no meu vídeo, né? inclusive acho que a, o pessoal da, da, da CoinTelegraph está assistindo os meus vídeos aqui. É, a gente tem aqui ó, o preço do Bitcoin né? começou a descer aqui, ó. Aqui, começou a subir na verdade, né? a gente teve as baleias aqui é, distribuindo Bitcoin e agora aqui quando o preço caiu elas começaram a acumular de novo. Né? Então é basicamente como eu mostrei para vocês é, no meu vídeo na semana passada. Então pessoal, as baleias estão acumulando Bitcoin aqui agora, tá? apesar aqui desse cenário todo, né? que a gente parece que está né, tá uma situação Tá tudo perdido para o Bitcoin, então isso é importante a gente ficar ciente, tá? Então a gente poderia, aqui que eu tô olhando aqui agora, tá? Um cenário que é possível de acumulação aqui ainda. Eu já mostrei para vocês, até inclusive, esse uh, cenário de Wickoff aqui, nessa né? área de acumulação. Pessoal, eu, eu acreditava aqui, né, que a gente poderia estar nessa região de Spring, seria essa região aqui, a fase C, que a gente fez aqui no gráfico, seria essa região aqui, ó, tá? Seria esse, esse, esse uh, uh, essa região aqui dos 28.600 dólares que o Bitcoin fez, tá? Mas, pessoal, e se a gente buscar aqui a região de Spring agora, nesse momento, tá? A gente pode buscar fazer o Spring aqui nesse momento, tá? É realmente. É, tem muita gente em uh, long em Bitcoin nesse momento aí, né? Uh, a maioria das pessoas estão fazendo long nesse momento. A gente tem aí a, né, com o Open Indoorse, enfim. As baleias têm a liquidez, né? Querem, querem pegar mais liquidez, na minha opinião. Então elas podem jogar o preço para baixo ali, abaixo, tá, inclusive, dos 27 mil dólares. Né? Então a gente poderia ter essa fase de Spring aqui agora. Essa aqui seria a minha esperança, a gente ter esse Spring aqui, a gente pode ter essa liquidez aqui, pegar a liquidez necessária para depois jogar o preço para cima, tá? Então vamos ver para onde a gente poderia ver, ir aqui agora com essa região do Spring, tá? isso aqui é a pergunta que, que a gente ficaria aqui agora, né? Ou se a gente cair, se a gente realmente formar aqui um cenário de, de redistribuição, né? No caso aqui a gente teria um cenário, aqui a gente teria distribuição, enfim, redistribuição, a gente poderia fazer uma acumulação né, mais abaixo, aqui abaixo da região dos, dos, dos 27 mil dólares. Isso aqui poderia acontecer também, tá? Então, para isso, pessoal, vamos olhar aqui o gráfico do Bitcoin. Vamos puxar aqui um gráfico uh, mais limpo. Pode ser esse aqui mesmo. Tá, vamos dar uma olhadinha aqui agora. Ó. Esse fundo do canal seria aqui a região dos. Né, seria a região aqui dos 27 700 dólares, mais ou menos. Né? A gente poderia buscar aqui o fundo desse canal. Né? Mas obviamente a gente faria aqui uma, uma sombra a mais, né, pessoal? Então, a gente poderia aqui sim para a região dos mil né, dólares, seria possível. Tá? Para isso, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos limpar aqui primeiro o VPVR, né, Limpar aqui o. Esse gráfico aqui não tá ajudando toda a gente, né? Vamos puxar aqui agora uma extensão Fibonacci, ó. Mostrar pra vocês para onde a gente poderia ir com preço aqui agora. Uh, Essas extensões Fibonacci que mostram para mim regiões importantes aqui de, uh, de alvos para o Bitcoin no cenário né? ou mais bullish ou mais bearish, tá? Então, pessoal, e obviamente vai fazer confluência com outros com outro indicador aqui que eu gosto de usar, por exemplo, o VPVR, tá bom? Então, puxar aqui, ó, da, desse topo que o Bitcoin fez aqui, ó, uh, 59.700 dólares mais ou menos, ó até esse fundo aqui na região dos 30 mil dólares, mais ou menos. Né? Puxando essa atração aqui, ó, a gente pode ver essa extensão Fibonacci. Tá? Então, esses aqui são os níveis Fibonacci para a gente ficar atento. Tá? Então, vamos puxar aqui agora com confluência com o VPVR. Né? Puxar para o gráfico diário, inclusive, fica mais fácil a gente poder ver. Ó. Tá? Então, puxar o VPVR para ver onde a gente tem volume aqui, né? regiões que a gente poderia buscar aqui agora com preço sem a gente romper a região dos 28 mil uh, e 600 dólares. Tá? Então, puxar aqui também o VPVR. Uh, é o seguinte, ó, pessoal, a gente pode ver o seguinte, ó uh, A gente pode ver aqui, ó região de 382 aqui, que é a região dos, dos, dos, dos 30 mil dólares, seria um suporte interessante. Mas aqui, ó, o nível, um nível interessante de ficar de olho, aqui, os 28.400 mais ou menos né? Seria que essa região, a partir aqui dos 27 mil dólares, seria um, prim, um primeiro nível que seria 50% de. Vou até limpar aqui na tela para ficar mais fácil de vocês verem. Ó. Aqui a gente tem uma, uma. Nesse nível aqui, ó, pessoal botar um retângulo que é mais fácil de ver, ó. aqui a gente tem, ó, uma, um, tem uma, uma região que mostra aqui um suporte interessante para o preço, então é a região dos 27 mil dólares mais ou menos, né? até aqui os 26 até aqui os 26 mil e dólares mais ou menos, aqui seria um nível né? e outro nível aqui, ó, região de 618, que é o número de ouro que o, Bitcoin, que o Bitcoin costuma buscar, que eu achei que seria bem pesado buscar esse nível aqui, tá? mas é bom ficar de olho, é essa região aqui dos 28 mil 876 tá que a gente tem também aqui ó um volume de um volume aqui negociação bem alto nessa região aqui considerando janeiro desse ano também tá pessoal então até aqui mais ou menos esses são os dois níveis que eu ficaria de olho para o Bitcoin tá se a gente perder realmente perder aqui agora os 30 mil dólares a gente poderia buscar pelo menos aqui a região lá dos, dos 27 mil dólares aqui seria uma região interessante então a gente poderia aqui agora pessoal tá que eu quero mostrar para vocês que eu queria mostrar para vocês exatamente isso a gente poderia fazer aqui ó exatamente isso ó mostrar aqui, limpar aqui o gráfico, a gente poderia fazer aqui essa região de Spring exatamente aqui, ó. a gente poderia buscar uh, o preço fazer exatamente isso aqui, ó tá? a gente teve, teve isso aqui, enfim, tá? e a gente fazer isso aqui, o preço, o preço, o preço cair aqui agora, né? fazer isso aqui, buscar essa região dos 27 mais ou menos, né? e daqui ter esse repique e a gente formar essa região de Spring tá? e continuar, voltar aqui com... Com o e aqui, né? Isso aqui seria um cenário possível, tá? Que eu ficaria de olho. Mas, pessoal, como tem muito aqui espaço para o Bitcoin, né? Eu decidi fechar as minhas operações aqui. Eu acho bem arriscado, né? Principalmente futuros aqui, comprar, porque a gente não sabe exatamente onde o preço que vai parar, tá? É muito difícil saber. Então, eu vou ficar atento aqui no gráfico e tentar ver se consigo fazer uma entrada aqui agora, no momento que as baleias liquidarem aí mais gente, tá? Se a gente romper a região dos 28.600 dólares, tá bom? Então, isso que eu tô de olho aqui agora. É, pro curto prazo pro Bitcoin, tá? É importante vocês ficarem atentos. Por quê, pessoal? Vamos olhar aqui agora a SP500 e o índice do dólar, que é importante de, de olhar também, ó. A SP500 a gente perdeu um fundo importante, ó, que seria esse fundo aqui que comentei para vocês no vídeo anterior, né? Por isso, pessoal, esses foram os motivos que eu fiquei, né, bearish é, domingo, a gente tava com o fechamento da semana ruim, a gente tinha a SP500 perdendo força aqui, né? É, não tava interessante aqui para mim o... o o risco retorno aqui do Bitcoin, botando ordens aqui abaixo dos 61 dólares, né? Então, pessoal, a coisa que tá feia mesmo. A gente perdeu esse fundo aqui pro fundo da SP500, né? A gente poderia aqui ter um suporte nessa linha aqui também, ó. Essa linha aqui também, se a gente perder esse suporte aqui dessa linha, ó. Que, que o SP500 tem um suporte legal, a gente pode realmente despencar aqui com o SP500, tá? E para mim, pessoal, o motivo principal aqui do SP500 estar tá caindo, tá? Eu não sou economista, não sei o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, de fato, né? Quem, quem souber aí, deixa aqui abaixo no, no vídeo para poder ajudar outras pessoas também. Uh, a gente tem aqui, pessoal, o índex do dólar, ó, que seria aqui esse, esse, esse ticker aqui, o DXY, né? A gente pode ver o seguinte, ó. Aqui no índex do dólar... A gente pode ver aqui que tá mudar o gráfico semanal para mostrar para vocês o que eu quero dizer. Ó. A gente teve, tinha esse canalzinho aqui de, de alta, né? Que o dólar está fazendo. E daí o dólar começou a perder força, perder força e rompeu esse canal para baixo. Né? Ele rompeu esse canal para baixo aqui agora, né? É, só que é o seguinte, pessoal: o que, que ele fez aqui agora nesse, nessa, nessa região aqui, ó? Ele começou a fazer, né? A gente teve essa queda toda aqui, ó. Ele começou a montar um padrão aqui, um padrão de reversão de tendência, ó. Tá? O que a gente pode ver aqui agora, né? Essas, essa linha aqui, ó. Essa linha aqui seria uma resistência para o preço, né? Para o índice do dólar. E a gente pode ver que é um padrão de ombro, cabeça e ombro invertido sendo formado. Tá? Então seria isso aqui, ó. Então, esse aqui seria o primeiro ombro. Tá? Cabeça aqui, ó. E a gente tem, então, aqui o outro ombro. Né? E com, com o, o índice do dólar rompendo aqui, ele rompeu agora essa, essa linha de pescoço, né? Que não ficou bem desenhado, mas enfim. É, a gente principalmente rompendo esse nível que é nível aqui dos 93.4 mais ou menos o pessoal se fizesse romper esse aqui essa região aqui a coisa pode ficar bem complicada mesmo para o Bitcoin tá? Eu comentei para vocês pessoal é o Wings dólar é um, é um é um indicadores que mais importante mostrar para gente se Bitcoin vai conseguir né é, subir ou, ou se assim, a gente vai perder aqui né entrar no boom market, né e aqui nesse momento de fez aqui um fundo duplo nessa região né praticamente essa região aqui dos 89 aqui pontos aqui 89.7 e aqui agora mostrando esse, formando aqui esse padrão de reversão de tendência tá então pessoal a coisa aqui ó uh, levando em consideração o índice do dólar e também a SP 500 para mim a coisa está bem complicada se a gente não tiver aqui uma, uma reversão disso aqui agora né isso aqui não se confirmar e SP500 a SP 500 conseguir voltar a subir com o preço né a coisa pode ficar muito feia com o Bitcoin, inclusive aqui botando a risco, aqui, né? Arriscando aqui acabar com esse Bumat, tá? Infelizmente, isso é isso que poderia acontecer, tá bom? Então, fiquem atentos aos pequenos, tá? Não, não, não dei mole com os pequenos. Acho que é mais importante tá, olhar os pequenos uh, e também o dólar uh, do que é, uh, né? Ficar tanto de olho com, com, com uh, no gráfico do Bitcoin. Tá? É isso que eu tô fazendo aqui agora, porque. Isso aqui vai mostrar para mim se a gente vai continuar o bull market ou não, tá? E até nesse momento aqui agora a gente está numa região bem complicada, bem arriscada para o Bitcoin, tá bom? Então, pessoal, basicamente o que eu tenho para vocês aqui no vídeo de hoje foi esse, tá? É, a gente está numa situação difícil porque às vezes as baleias acumulando, acumulando Bitcoin, mas ao mesmo tempo os mercados aqui estão uh, mostrando que a coisa, né? O, uh, aqui a análise técnica do Bitcoin mostra aqui um cenário completamente desfavorável aqui no Bitcoin, junto com os mercados aqui com o SP500, né? Com, com o índice do dólar, acabei de mostrar. Então, tá numa situação complicada, pessoal, tá? Eu aqui uh, não, não uh, acionei stop loss aqui, na verdade, tá? Estou aqui ainda... Uh, eu tinha uh, vendido um pouco ali, um pouco acima, assim, mas não foi muito. E também aqui é que agora eu não vou sair vendendo porque o Bitcoin está numa região complicada de vender, tá? A minha expectativa vendeu, era vender um pouquinho mais acima, acabei não conseguindo fazer isso, né, conforme esperado. Mas, pessoal, as baleias estão acumulando também, então tem esperança que a gente pode ter aqui um, né? um esse cenário aqui do ICOF fazendo uma região de Spring nesse momento aqui, é isso que poderia acontecer, tá? Mas, obviamente, que não dá para ficar torcendo, a gente tem que ficar acompanhando e para mim, a gente vê que análise técnica mostrando que a coisa não tá muito uh, bonita assim pro Bitcoin. Tá, pessoal? Então é isso, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje, deixa o like aí, se inscreva no canal, ative todas as notificações e a gente se vê aí na próxima. Um abraço!